Bom, é, dia, bom dia, Léo. Bom dia, Leonardo. Bom dia, pazinho. Eu tô aqui com o Léo, de novo, nosso famoso tapa buraco, o cara que se estivesse morando em Mercúrio, postaria o um vídeo a cada ano. Hum vou fazer e... muito barulho, porque eu tô com gripe Porque tem gente dormindo Você ouviu falar que era a segunda temporada de Cup Red? e pelo Joey Veno, aquele cara lá que tem cabeça de leve. Fez um vídeo bem assim Ah, o, Re... ah, o Cup Red usou a Record Colocaram uma referência do ano a Record Mas não, é só anunciar a segunda temporada O maluco fez o clickbait do cara Entrei num vídeo dele, tinha três propagandas Tipo, uma seguida da outra ah, Teclados, mouse aqui, esse bonequinho do Joey Veno Aí tinha mais um que eu não lembro que é o maluco é um patrocinado <risos> Mandar dois reais pro Joey Veno, ele vai te patrocinar é eu vou divulga meu canal, eu te dou um blitz. te dou Mega Man Legends 3. É jogo bom, né, velho? Não é. joga Mega Man Legends, por quê? Porque você é jovem, você nasceu ontem. Alô, a de 40 anos de idade. Ah, oh, também. É o que a gente vai ver hoje? Okay. O quê? o fundo do poço é apenas a etapa. Não tem nada a ver, porque agora o João falou que não precisa introduzir o assunto do vídeo, então a gente só entra no okay. bagulho. Ok. Ok, legal. Okay. É, legal, é. Então, você usa lança? Tem encaradinho de agora? O que é lança-perfume? minha cabeça é um lança-perfume. O que entendi o que é um lança-perfume? Pesquisa aí rapidinho. É desse lança-perfume? É. é bonito, hein? Parece um tasquinho de creme, velho. Essa é perfume gamer. Um perfume gamer. Eu amo quando a polícia faz isso. Pega os bagulhos e coloca. É um... que eles deixam tudo bonitinho. Gente, ah. toda hora essa mulher vem na minha janela e fica tirando foto não tem privacidade. Sério, não aguento mais. Sai! Mano, ele é sem censura. Oh, que bagulho bizarro você jogar Decimos. Isso me lembra que, tipo, eu já peguei, tava jogando Decimos 2 lá no PlayStation 2. Consegui. Aqui, tanto de dinheiro, eu posso comprar esse, esse móvel aqui agora. Eu tô jogando isso, eu posso fazer isso? Você vai jogar um jogo de vida real, que é parecido com a vida real, a vida real. É tipo os caras da outra escola que botam você pra dirigir um carro de controle remoto, remoto não, videogame, é parecido com um carro de verdade, cara não, de carro de verdade. <risos> Desse Miss Pets lá que você falou. Nossa, deve ser muito legal, Desse Miss Pets, né? Tem um cachorro, você tem um gato, nossa, caralho. Mas ele é a mesma coisa que o seu que a sua personagem, só que você não controla ele, você tem que cuidar dele. É normal, você não controla um Mas cachorro. é mais difícil do que na vida real, na vida real. Aí você pega as carinho nele, dá a comida e água e deixa ele na dele. O menino que eu gosto falou que acha é. que me ama, eu fiquei em choque. E mandei um pombo pra ele. Ah, eu acho que eu chama uma. da história da minha, da minha antiga escola. A quadra. Tinha um boato, assim, que a diretora falava que tinha investido mais de um milhão de reais naquela quadra. Nossa! Rapaz, um milhão ou cem mil? A quadra era tudo f***ida tinha uns arames tudo solto. O que mais tinha lá era cocô de pombo, velho. Era o um local pros pombo cagar, velho. Você jogava bola lá, você saia com três tipos de AIDS diferentes. Se você usasse com a tigresa viva, você pegava menos doença do que entrar naquela quadra. Caramba! Namorei com quatro caras diferentes na internet. Eu falo que sou fofinho e tal. Só pra atrair gadinho. Mas na verdade, sou um dia, penso em salvadeiras em todo mundo. Eu vim ser fofo e frágil para agradar o taco gado com minha voz de som Fraquinha que pensa. Que Precisa de atenção, entendeu? Agora, literalmente 90% de pessoas no Discord, cara que fica imitando o Lolo e postando no YouTube achando o Ressort engraçado. Nossa, que ódio que eu tenho desse vídeo! Ai, eu fiz ser e no Discord. Deus do céu, cara. O cara tem um youtuber fazer comentário uma época. Eu não sei se ele ainda faz vídeo. É o Golash, é o né? Pode falar que é o Eu não sei se ele ainda faz vídeo. Acho que é o Rei. E não tem nada contra você. Muita raiva que você fez pra mim, seu desgraçado. Ele tava procurando garotas pra pegar e dublar alguma coisa. Beleza, eu tava deixando vaga lá pra caso alguém quisesse pegar e dublar o bagulho Na época eu tava com o nick de uma personagem do oblongo lá com a Creepsus Gostava muito dessa personagem Eita, já, já apareceu, apareceu coisa aqui Deixa eu entrar no Discord desse cara aqui Nossa, parece é engraçado, graças gosto do conteúdo dele, eu vou conversar aqui Peguei e cheguei lá no Discord, Tem um oi O okay. quê? O dono do bagulho, o dono do canal chega e me mandando. Cara, eu sei que você não é uma menina Se eu quisesse Nem dublar o, o seu bagulho eu falava! Eu cheguei pra conversar! Caralho! Cara, tipo, te mandou oi e acabou aí. No uh, mesmo, naquele mesmo momento, eu falei, eu não quero mais. Eu saí do aí do... começou o seu o canal de comentário, né? É um dos motivos. Você tá mó de burro, o cara vai lá muito ignorando. Foi muito ignorante, velho. Se não. fosse uma menina mesmo, tá ligado? Pô, eu gosto desse cara aqui, eu vou entrar. Meu não. nome não tava pra ser de menino. Era TK? Era TK, eu acho, na época. Até pro Snide, sei lá. Vim ah, que vi um cara que comentou bem assim. Eu tava 4,50 ontem. Só que ele esqueceu a vírgula. O <risos> que é o número dele? Ah, não, já bebeu, não, só meus amigos que não conseguem sair sem beber. Já tive a oportunidade, mas daí eu peguei e falei: Não, velho, eu acho que eu sou fraco. Eu tomei um gole, acho que era de brama. Nossa, bagulho. Eu acho que se eu lambesse um, um gambá, eu acho que eu vou gostaria mais. Nossa, bagulho é muito ruim. Eu acho que, tipo, quanto mais você bebe, mais você se acostuma. Mas eu acho que, tipo, não é bom você não come de novo, tá ligado? Não bebo. Na verdade, bebo, né? O problema é ser o teu que vai morrer. Álcool. Beba álcool. Se você não Pode se livrar dos seus problemas, mas você pode esquecer deles. Amor da Minha Vida criou o grupo Erros. Erros. Amor da Minha Vida adicionou você. Thiago seguiu pessoas desconhecidas. Hoje do 11 de 2009. Meninas? Oi? Oi? eu acho que entendi Ele seguiu alguma menina no Instagram Ah, daquelas meninas que vê o um, um número, sei lá Trabalho do cara, jogou um amigo que o cara não pegou E botou o um nomezinho lá Quem que é essa vagabunda? Me lembrou que eu já fiz isso uma vez com o João Uma vez eu pedi uma imagem do joguinho dele Porque ele falou, ah, eu tenho eu tenho tal personagem no Subway isso Falei, manda a imagem Aí tipo, passou duas horas, ele abriu o live e não mandou bagulho Eu falei, manda um negócio pra mim Ah, pesquisa no YouTube Que tem até o dia 2, quinta-feira, 12h57 E João não me mandou a foto que eu pedi. De junho. Caramba. Eu guardei o bagulho só pra quando ele pedir alguma coisa, eu não fazer. Só que eu sempre faço. <risos> quando eu tinha que quando eu te conheci, você vivia pegando... Se eu errava algum bagulho e eu pegava, fazia certo, você falava ah, agora você vai acertar. E esse bagulho, que que você falou naquele dia? Nossa, eu era psicopata. Eu vou... Ah, você não falou da história do meu OC. Olha como eu sou um artista e passo foco. <risos> pesado. Aí peguei pesado. Coitado que é uma comunidade inteira. <risos> como aparecer mais confiante, mesmo não sendo. Mova-se devagar. Manda em câmera lenta tá ligado Parece que tipo quando as pessoas andam mais rápido, significa que elas são mais tristes? Hum, isso explica porque eu tenho andado tão rápido. <risos> Deu pra ter depressão aí do nada? <risos> Jesus, a pra que fake. Nossa, que chato. É... com a mina de biquíni ali, provavelmente pra gerar mais clique pro pessoal. Ah, vai compartilhar meu meme. Falando nisso, o biquíni não tá combinando. Pro é do bagulho do Terry tá ligado? O cara chega lá na menina. Ah, que vestido bonito. Daí, menina. Ele é gay. Por que ele é gay? Ele falou do vestido tava bonito. E não ela está bonita. É o que eu a, a mais engraçado. O cara era gay mesmo. Ele <risos> do Terry Crews lá. Eu já tá chegamos e, eu, e isso aqui, ó. Fazer né? lá. <risos> tá Cadê o chegamos? que eu já deixei 20 reais Pra você pegar o menino das verduras. Vixe, compre, é, comprei pão e toddy Expulso porque você é minha filha uhum. Ah, mais print fake, ó ah. Mensagens foram criptografadas <risos> É velho, que coisa chata. Sabe, eu me sinto melhor sem você. Você sempre me machuca, nunca me deu atenção. E aqui em casa, que hora é <risos> só. Não fala nada, não, mas já vi isso daí, viu? história, conta história. Não, mano. Não, não, teu, não, não, não, não vou adornos. contar, não. Só, só vou falar que eu já vi isso aí. Deixa eu deixar no ar. Não, conta história. Não, conta eu história, já daí. Não, não pode. Não. Eu sou sem amor, apenas Jiu, jiu Jitsu. Ah, um entendi. amigo meu parou de treinar porque um cara estragou o saco na cara dele uma vez. <risos> eu ri disso daí. Ah, eu continuaria no jiu <risos> Ô, louco! Nossa, eu ia fazer de jiu todo dia. E participar de algum esporte, bagulho assim? Eu fiz um de violino, mas eu fui expulso porque eu não levava a sério. Como assim, você não levava a sério? Era de graça, na escola onde eu tava. Eu tava lá nos meus anos sinais, depois do horário de aula normal, tinha várias coisas que você poderia fazer, tipo capoeira, Seria pegar e aprofundar naquilo como um estudo mesmo. O que eu tentei foi tocar violino, mas eu achava chato demais, e eu usava o violino do jeito errado pra pegar e ficar brincando. Oh. O não era um ukulele. Não era uma peste. O professor falou, falou, não, você não vai levar a sério meu bagulho, você sai daqui. Foi expulso? Eu fui expulso. O cara aqui que tipo é megalovânia, deixa eu mostrar, mostrar. Megalovânia, violino. Cara aqui. Ah não, esse cara aí é legal. Aqui ó, ele vai tocar. Aham, uhum, tocando. Aí tipo, quanto melhor ele troca ó. Ele vai ele... botando a roupinha. É, aí no final, é o menos Match Bros, da história. Quando você sabe tocar violino, você vira o Sans. De fome tava comendo, tava comendo. Leia. Eu de fome tava comendo minha mão. Me deu o maior tapão do nada. <risos> que verga que ela é importante né Fazendo... ele adora esse do de uma laranja, um coco um machado, um ovo de páscoa do bota, bota fogo? fogo criatividade, é literalmente o que no final dos episódios, me traz uma máquina de raio x um martelo e encontre Goiânia. ser muito filho de uma p deve uma da manhã, no socorro por, cortar... por conta de infecção urinária viu não tem outra expressão pra descrever. Sabe é o que é, é tá repetitivo? Eu te conta que o episódio é o cara fazer exame de próstata e o cara sempre tem a piada do tipo Não, o que, que é isso? Vai colocar meu... Não foi me ligar engraçado. É, chegou. Estudou medicina e falou, quero ser proctologista. Que? Tem tanta coisa melhor, saca? O cara que faz transição sexual, o cara tem que cortar o pinto, velho, e ele sente a dor. Ah, porque... A... Ah! Já pensou nesse tipo de coisa? Porque você, tipo, tem que remover as bolas, com uma tesoura ainda. <risos> eu muita dor no saco de alguém. Eu senti a aflição com Mortal Kombat, você conseguiu sentir toda a aflição que eu não senti com todos os jogos. <risos> se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, vire membro, segue a gente no Twitter, no Instagram. <risos>